E aí, Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês e galera, é o seguinte, estamos aqui ao vivo na Twitch, sim, estamos ao vivo na Twitch E a gente vai comprar o passe e mostrar duas batalhas zicas pra vocês que fizemos eu jogando aí com meu brother Alan, o Alan, o Alan da Pen Então é isso, rapaziada, se liga só... Posso revelar, rapaziada, isso mesmo O desafio lanchou Está no ar, mano A Fanta, a Play Run Trouxeram pra gente o Clash Royale No desafio lanchou E tá premiando a galera de uma forma Insana, manos Isso mesmo, hein, ó Fica ligado porque é o seguinte Durante... Todo o mês de novembro, na Player One, participe dos torneios de Clash Royale para somar seus pontos no ranking, ganhar Gift Cards e ainda pode ter sua partida narrada por mim e pelo Deco Incrível, né rapaziada? Só com a parceria da Fanta com a Player One Trazendo Clash Royale pra gente pra poder acontecer isso, né rapaziada? E ó, são quatro semanas de desafio lanchou e cada semana tem um desafio novo isso mesmo, hein, acertou o deck, meteu o toque no chão, conseguiu aí levar três coroas, é lanchou, lanchou, meus amigos E seguinte, ó, já prepara aquele lanchinho, aquela fanta geladinha, porque este mês tem, rapaziada Não esquece, ó, não para por aí, manos, o melhor do mês vai participar do Clash Royale All Star Brasil Isso mesmo, lanchou, manos. E ó, quer dar uma olhada como faz pra poder se inscrever? Dá uma olhada agora aqui, ó eu trouxe pra vocês as informações O link, como eu disse, tá aqui embaixo na descrição E você pode vir pra cá pra se inscrever Tem todas as informações aqui pra você participar Todos os detalhes também do da ladder, dos torneios e claro, a classificação Onde você vai acompanhar o seu resultado, rapaziada Então não vacila, né mano? Já vai aí na descrição, já clica aí, mano E já se inscreve Porque eu começou o desafio Lens Mas antes, vamos comprar o nosso PES, né? Mas para comprar o PES, primeira coisa que tem que fazer é vir aqui na loja Descer lá embaixo ali ó Sabe onde tá Bruno Clash ali ó? Tem que estar tá Bruno Clash Se não tá, clica aqui em apoiar E coloca o código Bruno Clash Mano, colocou o código Bruno Clash, deu ok GG, já tá valendo Já tá podendo vir aqui agora E comprar o Pés Royale Antes de comprar, faça isso pra ajudar Porque você não paga nada mais por isso E ajuda ainda o seu streamer, beleza? Bora comprar então o PES Royale Tá valendo É isso rapaziada, comprado o Pés Royale Liberamos agora Bora fazer aquela... Bora mostrar aquela jogatina zica da balada, galera. Se liga só, então. Estamos agora jogando com Alan. Então, se liga só. O canal dele tá aqui na descrição. E dá uma olhada nessas, nessas jogadas. Meu Deus do céu. Bora lá. Valeu, Felipe. Obrigado aí, mano. Obrigado pelo sub. Nem consegui falar direito. Tava na doideira. Brigadão. Valeu, mano. Tamo junto. Conseguiu, hein? Aí sim. Show de boela. Esse cara aí tá de Rog, Peca, Mini Peca, toma cuidado. Rog, Peca, Mini Peca, Valkyria, peca, Mago, Bola, peca, Zap e Pirotécnica ainda. Então a Pirotécnica vai te atrapalhar bastante essa partida, hein? então tem que tomar cuidado. Meu Deus! Ah, ele mudou, ele mudou, ele mudou. Ah, pode, deixa eu ver aqui. Ah, Mas ainda pode ter Peca, né? Estamos jogando 2v2, deixa eu ver qual que é o deck desse cara aqui. Aprendi. Ah, boa, tá, tá, tá, tá. É Rogue, é clone, exército, lenhador, horda. Tornado, bom. Beleza, hein? Clone? Que beleza tornado, Bruno. Ele tinha clone? Tem clone, tem clone. Já joga Caraca, moleque! Ó, deixa eu ver o que mais que ele. Ele tem. Ele não tem. Ele tem príncipe, ele tem príncipe. Né? cuidado que ele pode dar príncipe na ponte, tá? Um é. Não joga agora ainda, não, porque ele tem carta muito rápida. Tá. Você é louco, mano, que doideira Pode dar um baby ou uma bruxa de trás Galera, coloquei mais um sorteio de gift card aí pra vocês, hein Entra aí, é só entrar, é só colocar a exclamação, ticket Dá bruxa de trás, beleza antes do dobro, Então a ideia é, é meio boa. que vir de trás, tentando Isso, não forçar antes do dobro, vai só na moralzinha né? dobrar, não forçar, tentar ver. ganhar valor na bola de Ó, fogo. Dá uma parizinha, dá uma parisinha pegando os dois Olha lá que beleza, vai pegar até o príncipe junto Usa os bárbaros de elite pra defender esse príncipe ele para? Bastante. Claro, fácil. Já era, que já foi. isso, mano. Uma batida, praticamente. Aê, Nossa. tornadinho. Tá bom, tá bom, tá bom. Ah, tem problema que pegou. Eu problema. sempre fico na, na dúvida, Alan. Eu puxo sempre pro meio? Porque Não, ele, você no... puxa pra torre do rei de novo. Porque o tornado o mesmo, é, o tornado é. mudou, né? O tornado antigo dá pra fazer isso, ó. Dá pra Agora fazer isso. Agora vai entrar o dobro, Pode dar golem de trás e defende só com o barril isso aí. Dá golem de trás e barril. Tá. E ainda mais da agora que dá pra... Dá bola de fogo em tudo, Brunão. Ai, você vai pegar. Vai, vai, vai, vai. Nossa, vai de bola meu de meu Deus. Fogo, Show de bola. Caraca. Espera um pouco agora. Nossa, é, agora ele vai dar bom. É Cara, assim que carregar, você vai ter que usar o Tornado no, no, no, na, nos exércitos esqueletos. Você vai dar exércitos esqueletos. Dá Bárbaro de Elite do outro lado e dá Tornado. Pode fazer isso, vai, Brunão. Vai na fé. Tornado aqui? Segura o Tornado, segura o Tornado na direita. Ai, ah, Nossa! Beleza, Bruno. mano! Uhul. Caraca, você tá louco! É tipo Aí, ó, é. fala que não faz diferença um cara que manja do seu lado. Vai agora, tá defende, louco, agora ó. defende com tudo, Bruno Defende com tudo, defende com tudo. Dá fire se precisar, pode dar fire. Isso, Tem medo de ser feliz, GG. Vou defender pra acabar, olha só. Show de bola, hein? É Caraca, essa foi linda, mano. Meu Deus do céu. Você é louco, vou ter que fazer um vídeo desse, desse momento. Yeah. <risos> Alanzão, você tá no vídeo de amanhã, mano. Não tem como, mano. Tá tamo louco. junto, tamo junto. Então, um visão aí galera do, do YouTube. <risos> <risos> Predic Acho que foi uns dois predict que o Alan acertou ali. Você tá louco. É que é o que o cara tinha na mão, né? Sim, é. O Alan já tava de geira. Caraca, eu juro que eu pensei que o Tornado não ia pegar, mano. O, pegou não, no pegou, finalzinho, pegou. você percebeu? Pegou no finalzinho. Estourou falei, o exército, caraca, já era. Mano, de elite leva. Sim. Aí, sim. Tive? Fantasminha aqui. Tá com 2,6? Não. 2,6 não é. Não. Bom espiritinho dele. Bom esqueletinho dele, quer dizer, né? Não Se tem, tem esqueleto, é. não tem mini peca. Vai ter uma dificuldade agora pra segurar hein? Olha lá. Segurou. O carrinho colou. Vai matar ainda o coisa. Ele gastou Nossa. outro mini peca protegeu ali Vou dar um pescador aqui mais ou menos Ele vai girar ali O outro vai girar assim a mini peca Puxou Torre já tá ativada É suave Aí sim Vai dar um hit Fantasma do outro lado Vai subindo ali ou dano? Ah Foi de giro. Podia acertar a torre pra Vai bater o arqueiro mágico também. Matou. <coughs> tem morcego, tem mini peca. Tá vendo? de vinte e pouco. Espiritinho. Opa! Opa. Opa. Opa. Opa. Vou explitar tá meu dano. Vou jogar dos dois lados. Essas moedas na, no, na ponte ali ficou legal também. Vai dar rog aqui agora. só É, não tá mais vindo de roupa muito. Agora acho que deve vir lá em frente. Mini Pack. Quase, nossa, mano. Nossa, que absurdo, né, mano? Caraca, isso que só um bateu mais, né? Tipo, você viu que ele veio tão rápido. Nossa, olha o dano que ele dá. Meu Deus, cara, é muito rob... Eu vou ter que encaixar aquele golem lá com. Ou tem que estar montando uma outra versão diferente É muito forte Aquela mini tecla ali Isso aí não vai passar também. Deu sorte, perdi que o caçador virou, né? Vai. Nossa, mentira. Deu. Que? Empatou. Meu Deus. Vai, Brunão. Meu Deus. O tá doido. Tá no jogo. Caraca, <risos> Agora a vantagem virou. Caraca, Eu vou fazer uma jogadinha mano. surpresa, Brunão. Eu vou fazer uma jogadinha surpresa, Brunão. Olhando. Nossa. Nossa, Toma. Nossa, Vai, WG, o Mateu já era. Aí eu batei uma vez. Ah, mentira. Na moral. Se puxar frutou. Uh, caramba Deu bom, hein Cê é louco Jogão, hein, velho Tá, Fureola, Jogão, véio. jogão, jogão Uh, levamos no mesmo tempo cê ali, velho é Cê é louco Top, top, top Mandou muito, Alanzão sério, é Com emoção é mais gostoso, né Porra, essa vai parece... <risos> ser real, hein, Bruno É, essa foi boa Essa vai pro vídeo amanhã <risos> Thiago Galdino falou Partidão, sério, velho velho, partidão Essa vai pro vídeo amanhã